Olá, estudantes, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Projetos de Vida. Essa disciplina é, é uma disciplina que trabalha principalmente com alguns aspectos voltados à formação de professores, eu sou a professora Jaqueline Zarbato, é, docente dessa disciplina, é, doutora e PHD em História, focando né, nas minhas pesquisas, são principalmente no ensino de história, interfaces com gênero, patrimônios, memórias e histórias de vida. Uh, essa disciplina foi pensada como um objeto de aprendizagem voltado aos saberes docentes e à identidade docente, uh, visando principalmente compreender... É? O projeto de vida como constituidor das suas práticas pedagógicas e que envolvem a vida pessoal, a vida social e a vida profissional, atrelando principalmente ao ser e fazer educativo. É, nesse sentido, por que trabalhar com essa disciplina, projeto de vida? Qual é a importância? Essa disciplina se dá é, como uma vertente extremamente importante após também a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Principalmente pela ampliação e pelo aprofundamento ah, dos planejamentos identitários, dos planejamentos individuais, dos planejamentos pessoais, sociais e profissionais. Por quê? Porque em suas identidades enquanto docentes e no protagonismo docente, o projeto de vida, ele é um elemento que pode ser atrelado às demais disciplinas, uma vez que ele é, contribui, de certa maneira, para a formação e para o protagonismo, é, seja de que grupo for. Então, é uma disciplina que envolve a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, e que traz aportes teóricos e metodológicos para construir uh, o seu próprio projeto de vida, o projeto de si, o projeto uh, do outro, né, numa relação entre identidades e alteridades, ou seja, o ser em como vocês se veem, e também o entender o outro. Uh, basicamente é isso, então convido vocês a participar da disciplina, a ler os materiais que nós disponibilizamos, estou com vocês em todos os momentos, sejam bem-vindos e bem-vindas e bons estudos.